E o nosso tema hoje vai ser um tema muito interessante. Por que que eu estou aqui no planeta? Qual A minha função, o que eu estou fazendo aqui, né? Será que eu ocupo algum espaço interessante? Será que eu sou necessário para mim ou para alguém aqui? O pessoal diz, você veio para evoluir, veio para viver. Mas é uma vida assim, né? Tudo bem, tem umas alegrias, umas tristezas, umas emoções, situações de, de... tudo, né? Que a gente pode, pode esperar lá, tem de tudo um pouco. Porém, qual é o fundamento disso? Existe mesmo a evolução? E se existe a evolução, por que, que eu estou sempre na mesmice? Como é a minha evolução? É fazer o que todos fazem. Nascer, crescer, estudar, blá, blá, blá, blá, blá. E de repente, puf, morrer. Qual é a minha evolução? Eu estou começando a ficar sem crenças. Sabe a pessoa que diz, morreu, acabou? Será que é para a gente sempre renovar o planeta... Então a gente vem, renova alguma coisa, mexe em outra, dá uma agilizada, cria, procria e vai embora. Aí vem os outros, cria, procria e vai embora. Sem utilidade? Ou será que tem alguma vida além dessa? E se tiver alguma utilidade, se tiver alguma necessidade... Por algum motivo de eu ter vindo aqui, como que eu faço para intuir isso? Como eu faço para perceber? Patrícia está aí já, a Claudinha também, que está sempre com a gente, né, Claudinha? E o pessoal já está começando a entrar. Eu achei interessante esse tema quando a Pri fala assim para mim, ah, minha, e tem uma pessoa que está querendo fazer o, o tratamento, né? E ele fez esse seguinte questionamento e pediu para que nós falássemos a respeito desse assunto. Qual é a minha utilidade aqui no planeta? Para que, que eu sou útil? Para que, que eu preciso estar aqui? Um dia eu conversando com esse assunto me pegou, porque um dia eu conversando com meu mestre, Talvez até com Jesus, né? Quem sabe? Ele é o mestre dos mestres, porque não é ele, né? Ou com o mestre Maria, ou com o da natureza, ou com Maria Madalena, que eu sou apaixonada por ela também. Então, eu perguntei qual era a minha missão depois de tudo que eu já tinha passado na minha auto foi auto-iniciado, depois daquele chamamento, será que aquilo era uma produção da minha cabeça? Algo tão intenso que, que de repente, o meu cérebro, né? ah, alguma informação dentro do meu sistema, me mostrou aquelas coisas que vinham, que, se, que estavam em volta, não sei, o realmente eu tinha alguma função, eu teria alguma função aqui no planeta. As coisas começaram a acontecer. Eu cheguei a um ponto, gente, agora eu vou revelar para vocês, que eu cheguei a um ponto de achar que eu já tinha desencarnado e que eu estava aqui fazendo parte de um grupo vivo, que era minha família, amigos, mas que eu estava desencarnada, entendeu? Entendeu? Então, por exemplo, estavam todos conversando, eu estava lá no meio, mas eu achava que ninguém estava me vendo. Mas as pessoas estavam conversando comigo, falando o que eu queria, mas porque estavam ouvindo mentalmente a minha voz. E que eu já não estava mais aqui. É uma coisa muito... não é legal não, né? É muito estranho. E quando eu estava vivendo essa fase, veio aquela voz de novo. Você está encarnada, você tem uma missão e você se comprometeu nessa missão a levar coisas, a levar informações, a procurar sempre formar mas antes você precisa formar a você mesma. E a formar as pessoas daquilo que elas tanto procuram. Existe aquela palavra comum que dizem buscam. E a partir daquele momento eu parei de usar essa palavra para usar outra palavra, né? Para usar outro sentido da palavra que é encontrar. Eu não me perdi? Eu, sempre me, eu não preciso ficar me procurando. Aí é que eu chego da minha função, da nossa função aqui. O que eu preciso é encontrar. Quando você diz assim, eu busco, você está indo para fora. Você está buscando o que lá fora? Você não tá lá fora. Você faz parte né, de um todo. E quando você vê o outro, você vê lá fora. Você não vai ver o outro dentro de você. Mas quando você vê assim, você quer assim é encontrar. E você já buscou e falta encontrar. Você já procurou onde você estava? Em cada uma daquelas pessoas, daquelas criaturas. E agora você já está. Né? E quando você está, basta você acionar para quê. E não o porquê, é o para quê. Se vocês virem pessoas, por exemplo. Pessoas que vivem, vivem, aleatoriamente vivem, uh, por exemplo, tem aquela pessoa que é um empresário, ele vive para trabalhar, é um, é um trabalhador compulsivo, work-hauling, work, -hauling, work -hauling, como dizem, uh, ele trabalha, trabalha, trabalha compulsivamente, né e ele não tem nada. É produzir, produzir, produzir, produzir. De vez em quando sai para algum lugar para alijar a cabeça, uma vez por semana vai para uma praia porque tem aquela linda casa. Outra vez vai para sei aonde, pode pegar um navio e viajar com ele para uma lancha grande. Aí de repente vai fazer uma viagem aérea. Mas volta para trabalhar, porque não quer ficar naquilo. Tá, o que que essa pessoa está produzindo para ela? Tudo bem, está sendo talvez alguém que produza, que faça, que desempenha alguma coisa para oferecer para os outros, uma comodidade, uma coisa, um, um conceito de vida, assim, um quadro, um nicho no mercado que seja produtivo, alimentos, não sei o quê, Mas, para ele, o que que ele está produzindo? A não ser pensar o que eu faço para ganhar mais. Porque se ele não tiver essa função, ele se demitir do planeta. Agora, eu pergunto para você, qual é a necessidade dele? Ele não percebeu, mas a necessidade dele... Se ele for, por exemplo, alguém que faz um teatro, tecidos, né, desenvolve tecidos, né, Priscila? Uma, uma fábrica de tecidos, pô, tá, né, usando, pondo vestiário na gente, alguma coisa. Outra modelista vai cortar de acordo com o corpo? Mas se ele estivesse lá no Amazonas, um meio, em alguns lugares onde tem tribos, qual seria a utilidade dele? Nenhuma. Que espécie de empresário ele seria lá? Né? Talvez, para desenvolver alguma coisa, até destruísse uma, uma parte da mata? E será que a função dele seria destruir? O que a nós veio já construído... E que nos alimenta, que nos fertiliza, que nos ajuda. Qual é a função de cada um? Tem aquele que constrói, tem aquele que destrói? Para que que eu tô aqui? No que que eu, para que que eu tô servindo? Aí teve um dia desses que uma pessoa perguntou assim, Armin, ah, que eu atendo, né? No grupo de estudos que a gente tem aqui, depois vocês quiserem participar, nós temos um grupo muito bem, muito, bem formatado. A pessoa perguntou assim para mim, Armin, a gente clama por Deus, clama por Deus, não adianta. Porque todo mundo ensina a gente, a maioria das pessoas motivadoras, dos, dos que são coach, não sei o quê. Eles nos motivam para um motivo só. Um motivo da motivação. Ganhar dinheiro. Eles transformam o dinheiro no Deus da Terra. Porque sem dinheiro, nós não temos como viver. Até mesmo o morador de rua, aquele morador que quer morar na rua, ele quer, ele se sente bem ali, né? Morando na rua, ele precisa de se alimentar. E se ele passar dois dias sem ninguém dar nada para ele, ele vai, ele vai comer o quê? Não tem nem como se alimentar. A não ser que ele use algo que tapeia a fome. E mesmo para usar esse algo, ele vai criar dependência de alguém, de outra pessoa. Então, não, não existe nada nem ninguém que viva ser uma condição de vida daquilo que a natureza nos oferece. E esses homens que transformaram, que já é da antiguidade, da antiga, eu não digo que é da arqueozoica, né? mas já é da era terciária, transformaram o nosso planeta num grande negócio, a sobrevivência para eles está ligada a dinheiro. A vida boa é dinheiro. O que subsiste, subsiste por miséria. Tem aquela comidinha para comer e olha lá. E passamos 70, 80% da nossa vida aqui só pensando no quê? Quanto que eu vou pagar? Quanto que eu tenho? O sono que se perde? Ai, Armin, mas é só pobre, ou classe média, ou não sei o que que pensa assim. Não, rico também, o milionário também. Sabe por quê? O milionário, ele não pode se ver sem aquele milhão todos os dias, sem os milhões dele. Porque os milhões dele estão distribuídos, estão todos distribuídos. E ele precisa organizar esses milhões ou bilhões de tal forma que ele possa dar a existência na vida dos que cercam ele, porque ele vive cercado dos filhos, vive cercado, né? ele está lá no meio de uma cerca e com as flechas, com tudo tirando dele o sangue e colocando nos outros, né, o doador e como ele vai fazer para ter essa igualdade, para poder dar e ele, até que talvez ele tenha alguma coisa significativa porque está dando muito emprego e aqueles que trabalham para ele e que ganham, que tem o um salário, que tem isso e aquilo, os benefícios, dependendo do grau do benefício, pelo menos, dos que estão bem nutridos, pode chegar em casa e ficar tranquilo. Porque na segunda-feira já tem serviço. Não precisa ficar em contas altíssimas para pagar. Ou no que vai distribuir, ele sai do centro do cerco. Então, este que está no centro do cerco, ele começa com a família e vai para o restante. Vive cansado, vive sugado vive num estado de sobrevivência, talvez ele seja um sobrevivente ou subsistente. Talvez esse transformou a vida dele no deus bilionário e que ele tem a função de ajudar a todos, mas primeiro a família, né? aí o que resta vai para os outros. Então, ele achou uma função melhor do que quem não acha nenhuma. Pior, daquele que está com 70, 80 anos, está procurando para que, que eu vim aqui, qual é a minha função, qual é a minha determinação, o que eu tenho para fazer, como que as coisas acontecem, né? E o que mais eu posso oferecer. Chegou um momento na vida, hoje, que você, depois da pós-pandemia, né? Vamos dizer... Que você está dentro de uma condição onde esse tipo de vida que eu citei agora, não tem mais sentido. Porque parece que esse vírus, que esse Covid, colocou todo mundo dentro de um mesmo contexto. E aqueles que são mais donos do poder financeiro, são os que estão mais temerosos. Porque os outros estão andando em ônibus, em trem, não sei o quê, estão indo. Mas aqueles que estão preservados, é tá difícil. Então, eles já estão pensando duas vezes, para que, que eu estou aqui? Eu construí esse império, construí tudo isso. Será que vale a pena eu ir lá, né, explorar Marte? Para onde eu vou? Se eu pegar o um avião, posso pegar a Covid? Se eu pegar aquilo, eu posso... Ele virou um prisioneiro dele mesmo. E chegou o um momento de questionar o que, que eu estou fazendo aqui. Que qualidade de vida eu estou me dando? Eu estou me dando tudo, mas ao mesmo tempo eu não estou me dando é nada. Eu não consigo ter a filosofia de vida que pessoas um pouco mais sábias, que pessoas que não usam a inteligência esperta de como ganhar, de como passar a perna, de como produzir, de como ser... Sabe aquelas coisas doentes? Eu não consigo. E eu não consigo viver comigo, eu convivo comigo para viver para o outro. E o outro vem, eu mostro para o outro quanto eu tenho, o quanto eu posso. Eu olho para aquele que está morando naquela casinha, que para ele uma casa é uma casinha, para eles, né? E eu vejo a satisfação que eles têm, pelo menos eles vivem de uma condição de vida, de uma integração melhor. E a minha cabeça não para, é turbulenta. Ninguém percebe, todo mundo pensa que eu estou bem. Ninguém percebe as loucuras que acontecem e quantas pessoas eu carrego dentro de mim com medo de que estão me roubando. Porra, aquele cara não é só para me medir, é só para sugar. Aquela outra que vem para isso, o outro está tá querendo pegar o meu fazer isso, o outro tá pegando aquilo. Então, quantas pessoas e quantas neuras aquela pessoa não tem? Ele entra numa jaula, ele, ele coloca leões dentro dele como se ele fosse a jaula, para que ninguém se aproxime do que é dele e dos dele. Porque senão o leão ataca. E como esse leão ataca? Ele consegue, através do dinheiro, conquistar pessoas para defendê-lo. E para destruir o outro. Porque isso ele faz bem. E o outro, a única defesa que o outro vai ter, muitas vezes, a defesa, sabe qual é? A verdade. Mas a verdade do outro pode parecer mentira para aquele que construiu a grande jaula e colocou todos lá dentro. Mas ele é a jaula. Ele não deixa fazer nada. Muitas vezes é uma dessas pessoas que me procura e diz assim, eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida. Eu só penso... Em construir e não deixar nada cair. Então, uh, para que que serve? Ah, mas olha, eu tô no melhor cemitério, a minha campa está num dos melhores cemitérios de São Paulo. Ah, é aquela paz lá dentro, mas é a paz que ele não tem dentro dele e que ele sabe que a única forma de encontrar aquela paz é morrendo. Aí ele se livra. Ele se livra de tudo. Vocês podem ver que as pessoas, elas constroem algo fantástico na cabeça delas, pode ser tranquilo ou não? Obrigada, Claudinha. A Edileuza também. Muito obrigada. falou que eu tô linda. Que Mas vamos pôr sempre esse filtro, viu? Então, quando eu, né, percebo que um dia eu vou para a eternidade, que para eles acaba lá no cemitério, eles vão lá e colocam aquele lindo anjo, ou colocam aquela coisa em paz, porque a paz se perdeu tanto que eles querem encontrar a paz na morte. Como se a morte, mesmo ele sabendo dentro dele que tem mais alguma coisa além da morte, é, olha o poderoso chefão, a poderosa chefe. Gente, eu fico impressionada de ver o poder obscuro, infelizmente o poder obscuro destas pessoas pessoas que sobem na vida feito uma estrela cadente que uma hora sobe e depois vai cair porque não é uma estrela é um bólido é um bólido que vem do nada vai pro nada e pensam que são e tentam conquistar as pessoas e terem pessoas que vão seguir a elas mostrando bunda Homens mostrando órgãos genitais. Não que seja feio mostrar, porque a nossa natureza, se a gente... Se todo mundo conseguisse ver isso naturalmente, né? Mas não vê. Então, já acostumaram a esconder, porque é algo proibido. Fazendo essas coisas assim, excitantes, para ter motivação de vida, né? Inventando azulzinho, porque senão não funciona. Dando dicas do que se deve comer para poder, pelo menos, funcionar nisso, né? E dizer, não, eu ainda estou inteiro, ainda estou bem. Né? A pessoa, ela sabe que a vida dela está falida. Ela pode ter bilhões de pessoas aplaudindo, mas aquelas bilhões de pessoas estão numa frequência entorpecida, estão numa frequência doente, e pelo menos uma lá no meio pergunta o que eu vim fazer aqui? Eu vim assistir o quê? E nesse momento, para essa pessoa que perguntou, eu digo, quando começou a perguntar, quando você já se interessou em perguntar isso, é porque você veio com algo muito importante para fazer aqui. Abrir o que te sufoca. Sabe quando você coloca o oxigênio, porque você está sufocado? É como se você colocasse essa fonte de oxigênio dentro de você esse oxigênio viajasse no seu corpo e dissesse assim, você não veio pelos outros, você veio por você. Você veio por você porque você trouxe retalhos, você trouxe pedaços, você trouxe pontualmente dentro de você o que ficou faltando você completar em outras vidas. E que você chamou e chama hoje que? de destino. E você pergunta, o destino existe? O destino atual talvez não exista, mas existem aqueles que foram predestinados. E os predestinados, gente, escreve aí Priscila. Os pré-veticinados, estou falando isso com muita clareza, meu nome é Armin de com muita clareza para vocês, isso foi passado para mim, não sei se foi por Jesus, como eu disse, pelo Mestre Amoria, pelos Pleiadianos, pela Mãe Terra, pela Maria Madalena, pelos xamãs, pelos orixás o pôr de tudo um pouco, até pelos anjos e arcanjos, mas não aqueles anjos arcanjos que o pessoal pensa, né? não é uma holografia que cada um treinou em fazer. Mas o predestinado é aquele que se predestinou para vir aqui, porque ele deixou a desejar em cada uma das vidas que ele teve, durante talvez milênios, Algo que ele não fez. Se ele veio para dar vida, ele tirou vida. Se ele veio para possuir alguma coisa boa e distribuir, ele distribuiu o que tinha de pior e possuiu o bom do outro. E assim ele foi mergulhando em cada vida, uma vez como ele, outra vez como ela, e foi deixando pedacinhos, retalhos pontuais do que não fez para atingir o processo evolutivo. E prenderam até hoje aonde estamos presos em nós mesmos, numa terceira dimensão, chamada Planeta Terra. Mas não é o planeta que está na terceira dimensão, é a forma pensamento. É justamente essa frequência vibratória que ficou na terceira dimensão. Enquanto a pessoa não tiver algo palpável, a energia palpável, a energia densa, ela não acredita. Mas a verdadeira energia, ninguém vê, ela é sutil, ela sente. Ela chama, ela separa Deus da ciência. Isso é científico. mas quem deu a ciência? Foi a mula sem cabeça? Quem fez a ciência? Da onde se originou? Quem deu essa propriedade para a ciência? Entenderam? E já alguns desses muitos, alguns que chegaram à luz. Dizem assim, nós já estamos na quinta e na sexta dimensão. Não dizem, sente, eu não vim por uma causa para o outro. Mas o outro hoje é a projeção de cada pedacinho meu que eu trouxe predestinado para resolver. E através dessa desse resolver em mim, eu estou ajudando a resolver no outro. Eu posso trabalhar numa tecelagem, eu posso trabalhar com calçados, eu posso trabalhar uh, com shampoo, eu posso trabalhar com o que for, com alimentos. Mas em cada lugar, em cada procedimento, eu vou passar algo que eu deixei de passar em outras vidas e deixei a desejar e hoje eu vejo neles aquilo que eu deixei a desejar me afetando e ajudando a cada um então eu vim por uma causa sim eu vim por um motivo muito forte e não torpe eu vim para completar um ciclo e depois desse eu não sei o que vai acontecer. Tem alguém que está falando alguma coisa, você está vendo aí Pri? Sim, foi a Cristina, ela falou. Eu tenho um que usei muito as pessoas, porque onde passo só há rejeição. Desde que nasci, não me sinto pertencente a um lugar nenhum. Então, <cười> Porque por onde passei só a rejeição, desde que nasci. Pois é, Cristina. Esse quando você diz, uh, usei muito as pessoas, porque por onde passo só há rejeição. Quer dizer, com isso que eu tô falando, né? Você tá pegando um pedacinho de cada um. E pelo que eu entendo, você se sente rejeitada e vê rejeitarem os outros também, é isso? E se for isso, você está tendo uma resposta, talvez adequada ou talvez não. Mas é que eu tenho para agora. Se você está na rejeição e é você que sente essa rejeição, provavelmente ela já vem numa rejeição materna, ou até do pai. Né? Ah, quando você se sente não pertencente, é porque você veio de surpresa. Para aquela pessoa que um dia teve um processo de, vamos dizer, de ser uma pessoa ah, obsessiva, um obsessor, um obsessor um encosto obsessor que às vezes nós chamamos de mãe e de pai ou nós fomos os deles ou eles fomos, ou nós fomos dela ou dele ou ele ou ela foi nosso não sei e já vem preparado para essa rejeição e sem querer até aquela gestante ou portador da gestação que é o pai sem perceber, já começou a rejeitar no útero? Ou no momento, né? Por não se sentir pertencente àquela criatura. É que algumas vezes a, a, a, o pertencer existiu, mas houve o que? O isolamento, a não adequação por várias razões, que não cabe aqui falar e o compromisso de completar isso nessa vida. Então, como isso está dentro da pessoa, o que, que acontece? Ela mesma se coloca dentro dessa auto-rejeição, onde os outros, porque ela já está nessa formatação, onde ela sente que os outros estão rejeitando a ela. Ela fica insegura, ela fica sem sustentação dela, e muitas vezes é isso que acontece, Regina. É a Regina, né? Cristina. Ah, Cristina. Entendeu, Cris? É isso que acontece muitas vezes. Não sei se é o seu caso, mas você pode pertencer sim a algum lugar que é você. Você quer acabar com isso? Com essa sensação de rejeição? E para todos que estão aí, aceitem-se. Não se rejeitem mais. Não acredite que o outro vai te desvalorizar. Porque o outro só desvaloriza quem já se desvalorizou. Se valorize. Muitas vezes, a rejeição, ela vem como... Eu, eu não gosto muito de superação, nessa palavra superação porque me parece que é lixo jogado debaixo do tapete, eu superei, mas não superou nada. Ela guardou, escondeu, mas é se reorganizar, é desconstruir o que foi construído para construir o novo. Mas o novo que você vai construir é o que a sua essência pediu para que você construa nesta reencarnação então você já vem com aquele pouco já do útero da mãe se é pelo pai, pela mãe não sei mas algumas vezes ou na grande maioria das vezes é assim e isso você vai trazendo até se assentar em você nós não viemos aqui para esse planeta como Cristo para grandes coisas ou como qualquer um que vocês acreditem qualquer a pouco, sei lá Mestre, ou qualquer ser sagrado, não sei. Mas o pequeno, ele se faz grande quando o grande é, traz para ele a mensagem assim: una-se ao todo, integre-se ao todo. E como Jesus dizia, o Pai eu somos um. Eu estou aqui, eu estou em mim. E a partir do momento que eu for e estiver em mim, eu estou no todo e o todo vem de cima ou vem de baixo, porque o planeta está circulando, nós estamos de cabeça para baixo, cabeça para cima, não existe isso, né? Mas eu estou dizendo do topo da cabeça. Mas se meus pés não estiverem no chão, nada acontece. Então, essas duas integrações nos fazem pertencente a nós. Muitas vezes, você já veio para passar para uma sexta ou sétima dimensão. E o que está faltando é isso. Só que isso é muito difícil de ser resolvido. Muitas vezes a pessoa precisa de ajuda. Ou na maioria das vezes, né? Seria muito bom que nós pudéssemos nos ajudar sozinhos. Nós só vamos nos ajudar por nós. Quando talvez apareça alguém daquela luz. É por aí. Mas quem vai caminhar é você. Tá bom? Gente, até terça-feira com um novo tema que eu não sei qual vai ser, né Pri? Surpresa. É surpresa. <risos> e sempre na paz, luz e harmonia. E para quem quiser agendar uma consulta, quiser ter mais informações, como é que faz, Pri? Entra no WhatsApp. Entra no WhatsApp 119-9675-5250. 11, Radiestesia magnética imantada e energia fria vibracional curadora. E também, pessoal, convidamos vocês para a nossa roda de cura. São grupos que nós formamos, né? Já temos aqui grupo, é, mar... é muito bacana. É, é, tudo isso que nós estamos falando, imagina isso multiplicado em 10 para cada grupo, é cada 15 dias o um encontro, mas é de, uma, é de uma informação, de uma sabedoria, de uma profundidade muito grande e o pessoal adora porque, sabe, é, é um trabalho assim muito ressignificante e é a, regenera e a regeneração das nossas células. É a regeneração do nosso ser, é a regeneração de juntarmos cada pedacinho do destino e com muita tranquilidade, muito amor e carinho, nos vermos neles e transformarmos. Transformarmos de dentro para fora, informarmos de fora para dentro e nos regenerarmos para dar mais um passo. De evolução, sexta, sétima dimensão, é o espírito, é a alma, é o ser que faz parte do todo né, e do universo. Não adianta se querer fugir, não adianta não. Você não tem ideia do que é isso? você Não tem. Você está aí assim só para ficar passeando? Não. A Claudinha está perguntando como fazer para participar do grupo de cura. no <risos> WhatsApp. Ah. eu explico. Ó, a Priscila tá falando para mandar mensagem pelo WhatsApp que ela explica tudo direitinho. Você vai ter que entrar em contato quem quiser fazer parte. Podemos já formar um novo grupo de 4, 5, 6 pessoas no máximo. É, é 100 reais apenas por pessoa, não é isso? É isso, cada 15 dias. Cada 15 dias. Um beijo grande, sempre na paz, luz, harmonia, gratidão para todos.